Fala aí, tudo bem? André falte aqui e nesse vídeo eu queria falar algumas coisas que eu considero extremamente importantes, principalmente nesse momento que o Bitcoin está corrigindo muito forte né? e talvez transformar esse aqui o primeiro vídeo de uma playlist que eu quero fazer sobre fundamentos importantes do Bitcoin e o que eu acredito, né? porque as pessoas me conhecem muito pelas minhas análises que eu estou sempre publicando no, no YouTube é o que eu gosto de fazer, analisar ali, né, realmente parte gráfica, indicadores, né, uh, e testar as minhas estratégias e aplicando e, enfim, cada vez aprimorando mais. Esse é o, o meu uh, né, objetivo como trader, né, investidor também, entender cada vez mais do mercado e para onde a gente está indo, o que está acontecendo. Mas uh, além disso, eu acho que é importante a gente entender, né, o que que a gente tá no que que a gente está investindo. E eu quero explicar para vocês aqui o o motivo de eu estar em Bitcoin, né? por que, que eu entrei nesse mercado e, e falar alguns pontos importantes aqui. Inclusive fiz uma colinha aqui para poder não esquecer, tá? talvez realmente isso aqui se transforme na playlist, eu vou falar de forma superficial sobre alguns pontos importantes que eu acredito que são fundamentais para quem está nesse mercado né? e quem está aí agora segurando o Bitcoin nessa, nessa, nessa queda, porque é muito fácil a gente... É, tá fazendo hold do Bitcoin quando o preço está subindo, né? A gente é muito fácil a gente acreditar nos fundamentos e que tá, a gente está certo, mas quando o preço está caindo, é aí que a gente entra no, naquela naquele questionamento. Será que eu estou fazendo a coisa certa, cara? Será que eu tô Será que eu estou fazendo um erro? O maior erro da minha vida é estar investindo nesse mercado em Bitcoin, uma moeda digital. Será que isso tem valor de fato? Tá? Então, é, eu tenho certeza que muita gente está se perguntando isso. Lá em 2018 também eu estava eu muito me perguntando isso né? e, e, e meus fundamentos lá, meu entendimento sobre o mercado, sobre o Bitcoin, ele é, não era tão forte quanto é hoje. E quanto mais tempo passa, mais eu estudo, mais eu vejo. E eu tenho certeza que hoje em dia eu estou bem confiante para poder, é, que, eu, que eu entendo o que, que é o Bitcoin e o problema que resolve. Então é isso que eu quero fazer aqui nesse vídeo. Tá, aconselho você a pegar um cafezinho, né? O um, que você prefer, preferir aí, uh, tomar para poder conversar aqui comigo, falar exatamente o que eu acho, tá? Então, o que, que eu vou falar aqui, né? Falar sobre Bitcoin é o problema que está passando aqui agora, né? Que vai acontecer provavelmente nos próximos meses, aí próximo ano. É bem muito similar ao que aconteceu lá em 2018, na minha opinião, tá? E, e por que, que o Bitcoin foi criado? Ele foi criado para resolver exatamente o problema que está acontecendo aqui agora, tá? Então esse que é o ponto que eu quero comentar para vocês. Eu vou falar também sobre, aqui, sobre o dólar, né, bancos centrais, qual que é o problema né, de tudo isso aí. Vou falar também sobre dinheiro, religião Estado, que eu acho que é também algo importante que vocês têm que entender aí, né, um, isso é um problema bem grande. É, também vou comentar aqui sobre o ouro, né, porque que o ouro falhou como uma reserva de valor. Para mim não acho interessante investir em ouro mais e não, não quero tocar em ouro, tá, basicamente isso. E o que é uma reserva de valor, isso é importante também, né porque as pessoas uh, não entendem o que é uma reserva de valor, o que, o que é importante a gente considerar como uma reserva de valor, tá? esse que é um ponto importante. Eu vou falar também sobre altcoins, principalmente por, sobre Ethereum e Monero, que são duas altcoins que eu acho que são interessantes, tá mas tem problemas aí. Então eu vou comentar quais são os problemas do Ethereum e Monero. Tá? Uh, e depois vou falar aqui sobre oportunidades e desafios que a gente vai ter nesse mercado aí nos próximos meses e no próximo ano, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui falando por que, que o Bitcoin foi criado e qual o problema que ele resolve, né? Uh, basicamente, pessoal, é, é, é muito simples, né? A gente vê cada vez mais aí o, o, o Estado, né? O, o, os bancos centrais salvando os banqueiros aí, né? E o que aconteceu em 2018, 2008, desculpa. O, a gente teve o, bail, bailout, o bailout dos bancos lá né inclusive está lá no, na, no bloco Gênesis do bitcoin né uh, o resgate aos, aos bancos enfim o Satoshi deixou, deixou essa mensagem lá no, né, né, no primeiro bloco do bitcoin tá iniciou então foi quando o bitcoin deu, deu a vida e o que acontece as pessoas que estão segurando o dinheiro do estado elas estão sempre perdendo é né quem se dá bem são os banqueiros as pessoas que têm acesso Privilegiado ao dinheiro do Estado, né, que consegue mamar na teta é, direto da, da fonte, né. E a pessoa que é comum, né, eu e você aqui, a gente não consegue ter esse acesso, né. E a gente sofre com uma coisa chamada inflação e que vai uh, vai corroendo, vai nos, nos taxando no dia a dia, né. Cada cada minuto que passa a gente está aqui pagando a conta, né. Basicamente e, e eu vejo aí, né, basicamente muitas pessoas, né, principalmente principalmente umas mais pobres que acabam pagando por essa conta e não sabem disso, né, é o até a gente chama de a, a, a, o imposto escondido na né, inflação e basicamente o Bitcoin veio para resolver esse problema, né, a gente tem uma, uma uma forma de, de conseguir ter um dinheiro que seja independente do Estado, né, e que a gente possa a, né ter um controle da inflação, né, e inclusive Chega um momento que se, a gente que ele seja realmente cada vez mais, né, vai ser deflacionário o Bitcoin, vai, vai ter uma inflação que está tá caindo, né, basicamente cada cada cada quatro anos aí, né? e, e que não seja controlado, que ninguém possa emitir mais Bitcoin. Enfim, esse é o objetivo principal, tá? É, eu vou falar mais gente sobre o ouro também, porque eu acho que o ouro fracassou como uma reserva de valor, tá? E por que o Bitcoin pode sim se tornar a reserva de valor mundial e é o que eu acredito no Bitcoin longo prazo, tá bom? Então basicamente é isso, o Bitcoin foi criado para resolver um problema que os bancos centrais, eles privilegiam aí esses, esses outros bancos né? e, e as pessoas que têm acesso ao dinheiro fácil né? e as pessoas que pagam essa conta aí, né? nós que estamos sempre sendo prejudicados aí. Tá? Então qual que é o problema do, do, do dólar, banco central? Né? Acho que é importante vocês entenderem isso e acho que é o primeiro passo né, para você entrar nesse mercado, porque muita gente compra criptomoedas e Bitcoin pensando só nos ganhos, né? Eu entrei nesse mercado pelo, pelos ganhos e pela ganância, né? Eu comentei inclusive isso no Telegram, no grupo ali, e realmente eu entrei por isso, pela tecnologia, pela tecnologia e pela ganância eu entrei nesse mercado de Bitcoin e criptomoedas. Primeiro foi pela tecnologia, tá? Honestamente falando com vocês. Eu entrei pela tecnologia, depois eu vi que negócio é interessante, né? Você ganha dinheiro segurando uma... Bitcoin foi uma coisa que eu nem entendia quando comprei lá em 2014 por 200 dólares. Não sabia nem o que estava fazendo, tá? E depois entendendo o Bitcoin, estudando por que ele foi criado, eu me interessei e me apaixonei porque ele, basicamente ele, ele, o Bitcoin ele representa o que eu acredito, né? Como, como os meus valores, o que eu sou, né? Então para mim o Bitcoin é o André. O André é o Bitcoin, sabe? É, é uma coisa que é incrível, quanto mais eu estudo sobre Bitcoin, mais eu acho uh, incrível, para mim é a maior, maior e melhor inversão do mundo. Né? E o, o dólar, os bancos centrais, o que, que é o problema principal? né? Uh, o dólar perdeu o seu laço lá com o ouro em 1971, né? Uh, e desde então, e na verdade antes até, o dólar só foi perdendo né, valor, porque eles vão diluindo o dólar ao longo do tempo, né? eles vão injetando mais dinheiro, vão imprimindo mais dinheiro, né? e por diversos motivos, né? E esse foi o um motivo inclusive que a Roma lá a antiga caiu, porque não conseguia mais sustentar. A moeda foi só diluindo, diluindo até que valia nada, né? E a tendência do dólar é também chegar a zero, tá? É basicamente isso. O dólar, a tendência das moedas fiduciárias, qualquer uma delas é chegar a zero. Como é que esses bancos centrais funcionam, basicamente? Eles estão Basta você pensar assim numa, né, numa analogia aqui. Imagina aquele jogo Banco Imobiliário, você jogou já Banco Imobiliário? Acredito que sim. É, basicamente você tem um tabuleiro que você vai comprando né, a, né, ruas, hotéis, enfim, você vai comprando regiões ali da, do, do, do, do tabuleiro. Né? Só que imagina o seguinte, cada banco central, cada país é um tabuleiro diferente. Né? Então tem um tabuleiro dos Estados Unidos, que tem os americanos ali, os investidores estão comprando, e tem um banco central que está dando ali, as, a, né, as a, a, botando dinheiro para eles, enfim e tem lá o banco o banco imobiliário lá da sei lá digamos do Japão por exemplo né? então são vários tabuleiros diferentes com bancos centrais diferentes só que acontece um dos bancos centrais né, as pessoas estão jogando aquele aquele banco imobiliário um dos bancos centrais decide que vai é, ele vai tirar aquele lastro do né, o lastro que, que o dinheiro tem e vai injetar mais dinheiro no mercado só que imagina que você está no banco imobiliário que você pode comprar os uh, né os uh, itens do outro do outro do outro tabuleiro então as pessoas acabam imprimindo, né, botando mais dinheiro nesse, nesse banco imobiliário um aqui, nesse primeiro tabuleiro. E, pô, se, o, se o, a cada rodada que a pessoa faz, você ganha mais dinheiro, você pode comprar ativos de outro banco. Só que daí o cara tá jogando no outro banco, no outro tabuleiro, vai pensar, opa, peraí, os caras lá estão roubando. Eles estão eles conseguindo vindo aqui e comprando da gente os nossos ativos. Daí fala, pô, ô, ô banco, ô banco imobiliário aqui, nosso tabuleiro imprime mais aí, imprime mais para a gente poder também competir com os caras que estão roubando. Então cada banco, cada um desses bancos aí vão diluindo a sua moeda, né? E, e basicamente é o que virou o mundo hoje em dia. Cada país, cada banco central diluindo essa moeda, tá, para poder, enfim, por diversos motivos aí políticos, né? Esse é um é uma políticos e também interesses de, de específicos ali, de algum grupo de um grupo de pessoas, né? E então isso vai gerando todo esse problema, tá, eu tô falando de forma bem superficial, uh, tem inclusive até um, um documentário que eu recomendo, que é o documentário do Mike Maloney, tá, é Hidden Secrets of Money, se eu lembrar, eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir, eu aconselho muito que você assista aquilo ali, ele fala do ouro, tá, e se você entender que ouro é melhor que o Bitcoin, que eu vou falar daqui a pouquinho, você vai realmente tá aí é, um passo à frente, né. Então ele fala nesse documentário sobre o ouro porque o ouro é importante por que as moedas fiduciárias, fiduciárias estão fadadas ao fracasso né? Então bancos centrais são isso tá? é, inclusive tem algumas alguns uh, tem alguns aí livros e outras informações até que são bem, um pouco de teoria da conspiração aí como por exemplo, é, não dá para dizer tá? eu tenho o um livro que eu li também lá que é o a criatura de Jericho Island também um livro muito bom que explica como os bancos centrais funcionam, tá? é, realmente é uma coisa muito aterrorizante porque é uma fraude, é uma fraude enorme que as pessoas acham que está né, ajudando elas, mas está só roubando o dinheiro delas a cada, a cada dia, né, basicamente. Tá? Então, vou falar que agora, e esses caras também né, do banco centrais, é, é importante a gente ressaltar que esses caras que estão lá nos bancos centrais, lá, o Chairman, o Jerome Powell, tem a Cristina Lagarde lá em, em, em lá na, na Europa também esses caras não são eleitos pelo povo eles não têm nem são pessoas que estão tão lá são são eles são trazidos por pessoas que são da política né então por interesses políticos né então o dinheiro não pode ter é, não pode ficar a mercê disso né a gente sabe que a poli, como uma política funciona é né? um partido às vezes vai defender algo que é ruim né para o país por interesses políticos, né? a gente vê aqui agora, inclusive até o PT né, no, no Brasil, não quero entrar aqui em detalhes né, de política, enfim, não é um canal de política, mas o PT, por exemplo, é um partido que vai votar coisas que são ruins para o país para dizer que o governo que está cagando, que o governo atual que está fazendo problema, que eles querem, quanto pior, melhor para eles, né? é basicamente isso. Então, isso a gente vê acontecendo, tá? isso é comprovado, vocês podem ver que eles votam em coisas que, que vão prejudicar o país, para eles pôr, pois, com o país... Indo à ruína, eles vão falar, não, olha só, foi esse governo aqui, tá? Enfim, não estou defendendo nenhum governo aqui, acho que ambos né, fizeram porra nenhuma, tá? E não tenho nem quem votar nesse, nesse ano, não espero nem votar, tá? Então, basicamente isso. Uh, e esses caras aí, João Paulo né, que não é, não é, ele não é nem... Uh, é nem é eleito né Cristina Lagarde ela é uma corrupta recebeu propina né é, tá vocês podem procurar na internet ela recebeu propina ela é uma corrupta né e tá lá num posto importante né como é, Banco Central Europeu então é uma coisa ridícula esses caras não deveriam estar tá guiando né os mercados e a sociedade isso não faz sentido nenhum na minha opinião tá e eu acho que esse é esse é um problema importante que o Bitcoin resolve né tirar o dinheiro da mão desses caras aí tá bom é, então assim na minha opinião é, dinheiro, né, religião e Estado tinham que ser coisas separadas, né? o dinheiro não pode estar com o Estado, assim como a religião não pode, é, eu acho que, que deveria ser, o dinheiro não pode servir a ter interesses políticos como ele é hoje, né? então esse, esse é, o, é o motivo principal do Bitcoin existir. Né? E algumas pessoas até perguntam, né, é, falam para mim até, ah, mas ah, André, o Warren Buffett ele não, ele não investe em Bitcoin, é, cara, o Warren Buffett é um outra pessoa que ela, ela é, ele é um outro investidor, né? Que, <coughs> desculpa! Que ele, é, ele é beneficiado pelos problemas do dólar, entendeu? O cara investe um monte de banco. E quem que vocês acham que vão ser os primeiros que vão ser beneficiados com essa crise? Vão ser os bancos, os caras que vão ser resgatados de novo. E o Warren Buffett investe na, nesses maiores bancos quem investe é o Warren Buffett entendeu? Então é óbvio que ele não, não investe em Bitcoin, não é interessante para ele, vai contra o que sempre deu dinheiro para ele, né? Entende? Então esse é o motivo do Warren Buffett não investir eu vou, posso fazer um vídeo específico sobre isso também, mais detalhes, né? Agora falar por que, que o ouro falhou como reserva de valor, tá? E não funciona. E por que, que o Bitcoin ele, ele é melhor que o ouro? Vou explicar para vocês uma forma simples também sobre isso. O ouro, basicamente, né, como vocês sabem, é, deixou de ser uma, uma reserva, né, um laço para as moedas fiduciárias. E o problema do ouro é o seguinte, é, como é que eu sei que um governo tem o ouro para poder fazer uh, como laço de uma moeda específica, como é que eu posso garantir que um governo tem aquele, aquele metal precioso como um lastro? Não tem como, não tem como você garantir isso, não tem como o governo nos garantir isso. né? porque você pode principalmente abrir uma, abrir uma uma uma uma barra de ouro por exemplo e deixar ela oca tá barra de barra de ouro, ouro oca ali você não tem como garantir que aquela barra de ouro tá ali qual o peso da barra de ouro é complicado né e como você vai transferir ouro de um país para o outro de forma rápida né fazer o o, o o fechamento ali por exemplo uma transação por exemplo entre um país e o outro enfim não dá pra fazer em ouro pessoal não tem como fazer em ouro então o, o ouro não serve como um, como, como como dinheiro, né, e como reserva de valor, na minha opinião, ele tem, tem funcionou durante milhares de anos, mas nas últimas décadas a gente viu que ele, que ele performou muito mal. Basta vocês olharem nos gráficos aí que ações, né, por exemplo, performaram muito melhor como reserva de valor, né? inclusive o Bitcoin, né? o Bitcoin subiu muito de preço, cada vez subindo mais, né, a tendência do Bitcoin ele é subir sempre de preço então até o bitcoin tem funcionado como uma reserva de valor mais interessante que, que, que o ouro né e reserva de valor não precisa ser uh, estável reserva de valor não é estável pessoal e as pessoas confundem que eu tenho que ter uma reserva de valor que uh, que vai deixar meu dinheiro estável não é isso a reserva de valor ela tem volatilidade tem ups and downs né? a gente pode ver com as ações são reserva de valor né? você comprar ações aí na, da de empresas que que, que estão aí sempre né, crescendo, são é uma reserva de valor, porque ela vai estar sempre aumentando de valor em relação ao dólar, enfim, ao longo do tempo. Tá? E o ouro, na minha opinião, o problema do ouro é esse, você consegue facilmente, facilmente uh, falsificar, você não tem como checar se, aquele, aquela, se, se se um país tem aquela reserva ou não, você não consegue transferir de forma fácil. tá Então, acho que o, o ouro como dinheiro não serve mais para a gente hoje em dia. né Acho que é uma coisa que... Funcionou durante milhares de anos, mas agora o mundo mudou muito e a gente precisa de coisas rápidas, né? de soluções rápidas e que sejam transparentes. Né? E isso o ouro não consegue fornecer para a gente mais. Tá? Então esse é o ponto principal. Tá bom? E o Bitcoin é único porque você consegue ter transparência, você consegue fechar uma, uma, uma transação de forma transparente. Todo mundo consegue saber que você tem aquela quantidade de Bitcoin se você quiser mostrar. Né? Então tudo é, é, é muito mais transparente e fácil de verificar você não consegue falsificar bitcoin Bitcoin é, não tem como derrubar a rede do Bitcoin tá é, não tem uh, supply infinito como por exemplo uh, o ouro por exemplo agora até inclusive na Uganda parece que encontraram mais de não sei quantos trilhões de dólares em ouro lá que não sabiam que tinha né? não sei se é, se é real ou não mas o ouro uh, a gente não sabe quanto de ouro tem aqui na Terra e pode cair um asteroide enfim né e, e, e com um monte de ouro aqui inundar o supply então o ouro tem esses problemas também, e o Bitcoin não, o Bitcoin são 21 milhões de unidades, sendo que vários milhões aí, né, alguns milhões já foram perdidos né, por, por uh, diversos fatores aí, então o Bitcoin, ele é, é a escassez do Bitcoin não se compara com nenhum outro, nenhum outro uh, nenhuma outra coisa, tá e a rede de Bitcoin você não tem como derrubar a rede do Bitcoin, tá? é, é impossível, nenhum governo vai conseguir derrubar a rede de Bitcoin, como eu falar, por exemplo, do Ethereum e outros, outras criptomoedas aí, né? Então, acho que esse é o ponto que eu quero comentar também aqui, falando, aproveitando esse gancho aí. Por que que uh, outras altcoins, por que que eu não fico falando tanto de altcoins no meu canal? Esse é um ponto que eu queria é, mencionar aqui. E duas altcoins que eu queria comentar que seriam, então, o Ethereum e o Monero, tá? São duas que eu acho que são importantes para comentar aqui para vocês. Uh, o que que eu acho do Ethereum e do Monero? Né? É... O Ethereum tem o problema que eu comentei para vocês. Qualquer pessoa com muito poder pode derrubar a rede do Ethereum. Se, se não me engano, cerca de 30% da, da, da rede do Ethereum, tá, ela roda na, na Amazon AWS. Né? Então, qualquer pessoa com muito poder pode ligar para a Amazon WS e falar o seguinte, cara, derruba essa rede aí, entendeu? É basicamente isso. E mais, eles mudando agora de Proof of Work tá, para Proof of Stake, na minha opinião, isso vai deixar o Ethereum muito mais centralizado e é interesse de caras como o Vitalik tá, de ter mais controle sobre a rede, né? Uh, o Ethereum ele foi criado, né? Com, com uma, com, com uma, esses caras que criaram o Ethereum já saíram na frente com muitas moedas, né? Então eles uh, tiveram, foram pré-mineradas, uh, tiveram investimentos de, de venture capitals ainda, de, de, de companhia, de empresas de venture capital. Então esses caras tiveram muita vantagem. Na, na rede do Ethereum, diferente do Bitcoin. O Bitcoin ninguém sabia o que, que ia ser o Bitcoin, que, como ia funcionar. As pessoas que mineraram no começo se deram bem. né? Basicamente isso, não tinha como você comprar Bitcoin fácil. Não era uma, não é como é como hoje as moedas fiduciárias, moedas, criptomoedas são criadas, que qualquer pessoa que tem muito dinheiro compra a moeda. Né? E também o proof of, proof of Stake, na minha opinião, vai ser um problema enorme. Tá? Eu acho que eu sou contra o Proof of Stake não quero que o Bitcoin jamais, jamais adote Proof of stake, para mim, tem que ser proof of work, porque é o que funciona. Tá? Proof of stake gera, uh, faz com que pessoas que têm muito dinheiro controlem controle a rede. Por isso que esses caras que são do XRP, aí, da Ripple, querem que, querem que o Bitcoin vire né, proof of stake, porque eles querem ter controle sobre o protocolo do Bitcoin. Tá? Então, tome cuidado, proof of stake é um problema, vai deixar o Ethereum totalmente centralizado, na minha opinião. Isso tá? é um problema enorme e o Ethereum, hoje em dia, já era, é, na minha opinião, uma rede que o valor, tem muito menos valor que o Bitcoin, eu acho que nunca vai uh, flipar né, o, o Bitcoin em termos de, de market cap, porque não se compara com a rede de Bitcoin, tá? a criação foi diferente uh, e não tem comparação, tá, pessoal. Então, para mim, reserva de valor, é, se você quiser investir algo a longo prazo, tem que ser Bitcoin, Bitcoin é hard money, cara Bitcoin é, ó, é hard money. Tá? Então, o resto é o resto, na minha opinião, tá? E Monero, André? O que você acha do Monero? Vou falar para você sobre o Monero, a minha opinião aqui. Monero, galera, é, eu acho muito interessante, ele foi criado com o Bitcoin. Né? Da mesma forma, o Bitcoin também é anônimo lá, teve uma distribuição justa. Uh, e eu acho uma, uma, muito muito interessante mesmo a forma como o Monero funciona, a questão da privacidade. Só que é algo que instituições e governos aí fica, fica difícil deles adotarem isso, né? Isso é um problema. E outro problema também que eu acho que o Monero que que o pessoal do Monero fala muito do Bitcoin que Bitcoin não é privado hoje em dia você pode por exemplo fazer transações privadas com o Bitcoin usando o Monero fazendo o Atomic Swap né então você pode usar o Monero para fazer transações de Bitcoin tá então na minha opinião o Monero é uma excelente ferramenta para você no caso uh, fazer transações privadas com o Bitcoin fazendo a, a Atomic Swap tá mas eu não seguri, não seguro Monero para o longo prazo. Não acredito que o Monero vai ser uma moeda que vai é, realmente virar uma reserva, enfim, é, que os países vão utilizar, enfim. Tá? Para mim, a única moeda que tem potencial de fazer isso acontecer, a única criptomoeda tá? é o Bitcoin, da forma que foi criado. Tá? Eu vou entrar em mais detalhes disso aí em outros vídeos, tá bom? E explicar mais para vocês. Vou falar também sobre Ethereum. É, comente aí abaixo o que você está achando sobre Ethereum, o que você acha sobre o que eu falei aqui agora também. Acho que é importante, eu queria ver muita opinião de vocês. O pôr do sol está tá vindo aqui. A Porto Alegre está bem frio aí, desculpa, realmente está frio e fica complicado aqui ficou falando desse frio aqui, que eu realmente estou desacostumado depois de tanto tempo na Tailândia aí. Tá bom? E só para finalizar esse vídeo, falar sobre as oportunidades e desafios aqui, então, que a gente tem agora para o criptomercado. Né? A gente está aqui agora com 22 minutos de vídeo, é isso aqui? 22 minutos. Então, agora, o Bitcoin vai ser testado de forma muito importante, a gente vai ter uma crise vindo aí, na minha opinião, tá? E vai, ter, vai botar o Bitcoin à prova, essa vai ser é interessante, a gente vai ver que Uh, a gente está muito perto, perto de ter uma hiperinflação aí, tá? E realmente é o que eu acho que vai acontecer, tá bom? E a volatilidade do, do Bitcoin com certeza vai ser muito grande nessa, nessa, nessa, nesse momento que a gente vai ter. Mas eu acredito na minha opinião, que vai ter muita oportunidade de a gente poder acumular Bitcoin, você entender os fundamentos do Bitcoin, acumular, porque... É, esses próximos meses aí vão ser incríveis eu acho que até setembro aí eu vou falar mais detalhes aí também que eu acredito que as decisões vão vir aí né, desses desses caras que que mandam aí no mercado mas eu acredito que nesses próximos meses aí até setembro vai ter oportunidades excelentes para poder comprar bitcoin muito barato tá aí é o que eu estou fazendo aqui agora ah, e estou tranquilo porque eu entendo os fundamentos entendo o problema do dinheiro do bitcoin do, do dólar né ah, não só do dólar mas de todas as moedas fiduciárias e na minha opinião elas vão todas para zero, tá então para mim é, esse desafio que vai agora botar o, o Bitcoin à prova, vai gerar uma oportunidade muito grande para a gente acumular e quem se der conta dessa dessa oportunidade de comprar Bitcoin, eu acho que vai ser algo incrível, tá com certeza na minha opinião é o que eu acredito e eu vou fazer isso aí. Então eu fiz esse vídeo basicamente para poder dar uma, uma introdução aqui do que eu acredito, tá eu vou detalhar um pouco mais em outros vídeos aqui é, do canal. Provavelmente no computador mostrando alguns desenhos algumas coisas, né? Mas uh, eu acho importante você entender os fundamentos para você poder comprar Bitcoin e ficar tranquilo, sabe? É o que eu estou aqui agora. Não me importa se Bitcoin quebrar abaixo dos 10 mil dólares. Eu vou tentar comprar com preço barato. E eu sei, tenho certeza que o Bitcoin ele vai passar números estratosféricos aí, tá? O Bitcoin vai chegar acima de um milhão de dólares. Isso eu acredito com certeza. Uh, obviamente não, não no, no, no curto prazo aqui agora, não nos próximos dois anos, mas... A desvalorização do, do dólar, das moedas fiduciárias, vai ser tão, tão grandes ser tão grande que, na minha opinião, o Bitcoin vai passar fácil essa marca aí do, do 1 milhão de dólares, tá? É o que eu acredito. Então, aconselho você aí a estudar, se preparar. Dólar cost average, vai entrando uns pouquinhos, compra, acumule que, com certeza, o Bitcoin pode mudar a sua vida aí e eu acredito muito nisso, tá bom? Então, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Deixa o like aí e a gente se vê aí muito em breve para mais vídeos sobre esse assunto aí, dos fundamentos e que eu acho que vocês tem que estar muito claro para todo mundo aí nesse momento, tá bom? Então, um abraço.